A minha mãe é professora de português-francês e eu tive uma educação muito, muito rígida. Ela fez questão que, que eu que eu fosse uma excelente aluna que nunca fui. Mas mas eu tentava, eu tentava, era aplicada só, era só aplicada. Mas mas estava sempre ali, sempre ali no, no limbo dos, dos quatro, dos cinco, dos, dos, dos cinco não, mas quatro, se eu tinha um três era uma vitória. E a minha mãe, pronto, olha, ao menos passou, não é? E Mas é engraçado que eu sou exigente com os meus primos. Porque eu sei que eles conseguem ser muito melhor, eles conseguem, são é só preguiçosos. E eu estava a explicar que a minha mãe, ela é professora de secundário, décimo segundo. E eu no outro dia tive essa conversa com ela, sabes? Eu disse assim, ó oh, mãe, mas tu já viste, tu tens professoras que usam os mesmos, usam os mesmos testes que, que eu tinha? Pai, eu tenho 29 anos, como é, que, como é que há professores que usam exatamente os mesmos materiais? Não há aqui uma lavagem, não há nada? E a minha mãe disse, ó oh, filha, dos outros... Sabe Deus, eu sei de mim, e sei é aquilo que eu faço. Para mim é muito mais importante que eu tenho que dar o meu o meu conteúdo, não é? Tenho que dar o meu conteúdo. Ao mesmo tempo eu tento inserir outro tipo de conteúdos que, que, lhes, que lhes abra a mente, que consigam ser mais criativos. Um, e, há, e há pessoas que, que criticam os conteúdos de português e de matemática. ai ah, serve para quê? Serve? E eu própria já, já, já fiz isso. Eu disse, ah, mãe, isto serve para quê? Gota que a está falando de pessoa, este maluquinho. Eu dizia é isto, eu inconsciente, sabe, aquela idade mim consciente da vida e ela disse, olha, tu, tu, tu não vais acreditar, mas o facto dele de ter tantos heterónimos, já viste a, a, as personalidades que ele tem, olha tu, vede, podes ser bipolar também, um dia estás bem, outro dia estás mal, Então e agora essa pessoa que quando está mal, como é que se chama, Bianca, sabes, e eu, eu comecei a pensar, realmente, todos nós temos um lado, o racional, o, o espiritual, sei lá, e depois daquilo que tu tudo tu acreditas, e, mas sim, a educação devia de levar um, a uma, uma atualização de conteúdos, a forma como, um, como os conteúdos são apresentados. Porque nós neste momento, não é novidade que estamos na era digital, mas a verdade é que parece que as pessoas continuam a falar sobre o mesmo e sobre os mesmos tópicos todos os anos. E isto, isto aqui faz-me faz um comissão. Porque continua-se a falar sobre a xenofobia, o racismo, o racismo na escola, o bullying, agora é o burnout, agora é os tão, tão depressivos. E no outro dia eu disse assim, oh, mãe, eu acho que tu ias lá, lá para uma das tuas aulas, os miúdos deviam, deviam de... Ah, perguntas, perguntas lá as, as vantagens das redes sociais. Perguntas, já que eles passam sempre ao telemóvel, as vantagens e as desvantagens. Bah, e depois dá-me um feedback, tipo, só, só para saber se só dizem coisas boas e se não vem um lado mau. É porque esta geração é a geração dos depressivos, é a geração preguiçosa, é a geração que não quer saber, é a geração que tem acesso a tudo rapidamente e quer, os, quer respostas na hora, e é, e é a geração que eu costumo dizer da má educação. E são, sabes? E, e eu acho que isto tem, também tem muita culpa da educação que não recebem em casa, isso é um problema deles. Mas dos conteúdos, não, não estão preparados para estas pessoas. Não estão preparados para esta, esta nova reciclagem, sabes? Não acho que não estão. Porque eles estão interessados em outros temas. querem Hoje em dia tu perguntas, ah, o que é que tu gostavas de ser? Sei lá, olha, famoso. Famoso famoso no Instagram. E eu assim, olha, podes ser rico no Monopólio também. Sabes, é isso. As pessoas não têm a noção que que as profissões continuam a existir. Não estou a dizer que vamos ser todos médicos, vamos ser veterinários e arquitetos. Não. Mas as pessoas uh, devia de haver, e existe psicologia, uh, supostamente, não é psicologia, já nem sei o nome, a que, a que nos acompanhava, que também era meio wannabe, que, que ela própria fazia te testes psicotécnicos que, para perceber que área é que tu ias e não existe uma, se calhar, de desenvolvimento pessoal. Por exemplo, porque há pessoas que não têm, não têm acompanhamento em casa. Há pais que não têm esse acompanhamento e, às vezes, na escola, alguns professores poderiam, poderiam mudar a forma como, como comunicam e como apresentam os seus conteúdos. Eu, por acaso, tenho a sorte de ter uma mãe super criativa e de todos os anos levar conteúdo novo. Tanto que ela tem, imagina, 16 alunos e faz 16 testes diferentes.